Eu sou uma pessimista. Tem uma coisa que me irrita muito. Na verdade, tem várias coisas que me irritam muito, né? Uma coisa que me irrita. Das várias coisas que me irritam muito, uma delas é gente good vibes, gente que acha que só o amor constrói, gente que fica fiscal dos sentimentos negativos alheios. Enfim. Gente que ignora a potência da raiva. É importante a gente falar sobre isso, porque o amor, de fato, é um sentimento lindo, incrível. O amor constrói, o amor muda as coisas. As pessoas tocadas por sentimentos positivos, de fato, podem modificar seu comportamento, o mundo à sua volta, viver mais felizes. Não estamos aqui dizendo que o amor é uma coisa ruim, o amor é lindo, ah, que lindo o amor. Porém, tem momentos que o amor não dá conta. E daí fica uma coisa meio incômoda, porque normatiza-se que os sentimentos têm que ser sempre bons. E que as pessoas devem sempre perdoar as outras, ser superiores, moralmente melhores, não se rebaixarem, né? não nutrir sentimentos ruins pelos outros, porque isso, isso é karma negativo, isso é uma energia ruim, isso é uma coisa péssima, na moral... Vamos falar sério? É ótimo detestar que a gente fez mal. Inclusive, é uma forma de reação, tal qual o medo, a raiva, é muito importante porque ela ativa na nossa cabeça respostas a coisas que podem nos fazer muito mal. Não estou dizendo que traumas são positivos, tá? Porque nós estamos falando de trauma, estamos falando do quê? Do aviso, do sentido aranha, do negócio do medo, tá? Muito bem. Da mesma forma, a raiva, o ódio, o incômodo, o ranço, ele nos ajuda a compreender que determinada situação já deixou a gente o quê? Muito P da vida. E que, portanto, a gente deve evitar determinada sequência de ocasiões, pessoas, circunstâncias, enfim. Não fazer aquela merda de novo para não passar raiva. Eu acho muito curioso como a internet, um lugar que passa o dia inteiro reclamando de tudo, aí você reclama de qualquer coisa, a pessoa, ai, mas isso é uma situação muito negativa. Porque o poder da atração diz que quando você pensa em coisas boas, as coisas boas vêm pra você. Deixa eu te apresentar uma coisa assim talvez você não tenha percebido Estamos no Brasil capitalista do Bolsonaro Pensar só coisas boas, infelizmente, não vai fazer o presidente cair Por exemplo E por outro lado tem o jovem místico Também que é uma coisa que me incomoda muito que é um jovem místico com uma moral cristã porque ele é um jovem místico, mas que reproduz tudo aquilo que o catecismo nos ensinou. Não é mesmo? Que você tem que dar amor para todo mundo, que você tem que perdoar as pessoas, que você não pode levar sentimentos ruins, aquela coisa toda que parece, sei lá, Jesus Cristo. Você não é uma bateria de energia boa, você é um ser humano. E você também tem todo o direito de desejar o pior que para as piores pessoas do mundo. E isso não é só uma questão espiritual, porque quem sou eu para falar de espiritualidade? Isso é uma questão política. Porque essa coisa de colocar você o tempo inteiro pensando no lado bom das coisas, pensando que tudo vai melhorar, pensando que a qualquer momento as coisas podem dar uma guinada mágica, faz com que você se torne passivo. Não é mesmo? E eu não estou dizendo aqui passivo de uma forma que você deve estar fazendo <risos> como uma quinta série. Estou dizendo passivo do tipo que não toma atitudes. Não é mesmo? Porque a raiva ela nos move também para fazer as coisas. Porque quando toda uma comunidade vê 20 e poucas pessoas sendo executadas a sangue frio pelo Estado, elas têm todo o direito de pegar a sua raiva e usar essa raiva como combustível para tentar modificar a sua situação. E que não dá para essas pessoas, por exemplo, que estão com raiva, que estão no luto, que estão muito revoltadas, pararem e pensarem, não, esse pensamento negativo ele vai afetar a minha vida enquanto pessoa favelada sendo executada pelo Estado. Então eu devo fazer aqui um movimento artístico para que assim a gente consiga fazer a nossa voz ser ouvida. Não vai ser ouvida. É a hora de quebrar tudo. É a hora de mostrar o quanto você está muito revoltado. É hora de mostrar a sua dor. E mostrar a dor é muito potente. E aí eu tenho uma dica pra você, irmão. se você acha mesmo sim, na sua vida, que você deve perdoar todo mundo, que as pessoas que fazem coisas ruins, elas na verdade só tem uma história triste, que você... você tem empatia com essas pessoas, você tá querendo ser São Francisco de Assis, eu uma novidade pra você. Você vai se fuder nessa vida. A não ser que você seja uma pessoa muito privilegiada, com bastante dinheiro e que possa, com o seu dinheiro, né, com os seus privilégios, resolver todos os seus problemas. Que pra gente, menos privilegiada, gente que está lutando por um mundo melhor não dá para lutar só com amor a gente também tem que lutar com um pouquinho de ódio você não vai conseguir me convencer que eu tenho que olhar para a cara do presidente da república em 2021 e dizer não eu te aceito como essa pessoa você deve ter tido uma história muito triste eu ofereço outra face eu posso aprender a te amar não não posso não posso não não há que eu não posso é aprender a mais só. o que eu posso é passar com um trator em cima dele, não é mesmo? Um trator que custou 3 bilhões de verba pública. Em emendas para o Centrão não aprovar o impeachment dele, enquanto a gente tem 400 mil mortos por Covid no Brasil. Eu tô falando da gente movimentar e pensar quando a raiva é construtiva também. Que o amor constrói pontes lindas, mas que a raiva destrói pontes que são desagradáveis, não é mesmo? Você tem uma entre você, e um monte de demônio, você quer derrubar esta ponte você não quer construir outra. Então pare imediatamente de defender todas as pessoas escrotas que aparecem na internet. Pare imediatamente, neste minuto, de achar que tudo vai se resolver com energias positivas. Pare de ser uma pessoa otária. Era só isso que eu queria dizer, eu quero que você fique com Deus, o Deus de sua preferência, ou nenhum deles, ou fique bem. Eu quero que você dê amor a todo mundo que merece, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que te apoiam. E eu quero que você distribua o seu ódio, o seu ranço, o seu rancor, a sua raiva a todo mundo que te faz mal e faz mal aos seus, ok? Não fica nessa aí de só distribuir amor, porque quem distribui muito amor falta um pouco do amor próprio, né? Porque a gente tem que ter essa coisa aí também de se amar também. Se a gente só dá amor, não, não dá. Tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Na verdade tudo vai ficar mal e as feridas vão inflamar. Indestrutiva é uma música linda, ó, Judo Vigor, adoro, mas não dá pra seguir essa filosofia pro resto da vida não, tá bom? Ainda mais na situação fodida que a gente tá. Inclusive como tá tudo bem fodido, compartilha esse vídeo, dê like, comente, manda um pix pra mim, tem aqui embaixo meu código pix que você pode copiar e botar qualquer quantia na minha conta, porque eu estou na merda entendeu? manda esse vídeo para aquele seu amigo jovem místico que parece que está no catecismo escola dominical em pessoa só que ela acha que ela é mística, ela é bruxa, a pessoa é bruxa, por isso que eu gosto de pagão, eu gosto de pagão gente porque pagão sabe responsabilidade energética. Ele sabe, ah, eu vou fazer uma amarração, porque eu quero realmente essa pessoa das boas, eu vou arcar com as consequências da amarração, entendeu? Eu vou desejar o mal, porque eu sei que esse mal que eu tô desejando, ele é bom pra gente. igual gosto de gente assim, por isso que eu gosto dessas coisas da pessoa, do paganismo, que ela faz as coisas pra mudar a realidade mesmo, entendeu? Essa coisa de ficar só aceitando a realidade da mágica, me incomoda profundamente. Já me perdi do que eu tô falando, eu vou sair, vocês entenderam né? Para de soltar É, Resumindo, o vídeo é isso. Minhas irmãs, se você está vendo uma pessoa sofrer qualquer tipo de violência, se você está vendo uma irmã sua sofrer opressão, se você está vendo uma situação de injustiça, lembre-se profundamente que até Jesus ficou louco do cu e quebrou todo o um mercado de gente escrota na porrada. Amém.